e fala do grupo para mais um videozinho desta vez pessoal estamos aqui para a parte 2 do Rappers na Escola e a parte 2 porquê? Porque eu fiz a primeira parte Rappers no hospital e agora estou a fazer a segunda parte que é Rappers na Escola, por isso tecnicamente é a parte 2 mesmo sendo na escola e a primeira tendo sido no hospital. Já, vocês entendem? Bora lá então, pessoal. Antes de começar o vídeo, eu queria mandar-lhe um forte abraço para o Camacho. E um abracinho, tropa, estamos juntos. Obrigado por partilhares o vídeo. Já, porque eu sei que tu vais partilhar, porque já disseste que ia partilhar. São partilhares, sou a não, estou a brincar. E pronto, pessoal, não esqueçam de deixar mega like. O objetivo deste vídeo é 300 likes, já que no outro tivemos 3.400. Vocês são uns doidos do carago mesmo. Bem, eu estamos perto dos 3.000, pessoal. Portanto, é só ir subscrever o canal. Está aí o botãozinho vermelho, vocês estão a ver aí embaixo? Pessoal e ativem o sininho para receber notificações dos vídeos. E pronto, só vamos lá passar agora então para o vídeo. Façam o favor de entrar já. Bom dia a todos. Ótimas. O que aqui? Pá, não sei, mano, sério, não sei. Hoje venho anunciar que vocês vão ter uma nova professora. Apresento-vos a professora Angelina. Hehe <risos> oh Miller, já vou trocar a tua mãe por esta. Lidinha, coitadinha, viruquinha, ganda, ô otário, isto. Não, não, não estou a ver nada disto. Sabes o que é que tu não vês? Tu não vês o clima. Já tu... Só choras, não enfrentas. Caluda, meninos, aqui vai ser como eu quiser, por isso caluda todos. boca. O que disse? Carinho de castigo. É o meu primeiro dia, mas olha que eu mando lá para fora. Só sabe calar, desse lado também é tudo mais fácil. Não quero ouvir mais de nada. Bem, vocês não sabem, mas nós no meu primeiro dia vamos a uma visita de estudo a um local muito giro. Querem tentar adivinhar? Madonna boy! Não! Não sabes que está calado, mais vale estar calado. Nós vamos à Avenida dos Aliados fazer um passeio. Nós vamos aqui sair todos de autocarro e depois vamos andar com os meninos da outra turma. Mas, ó oh, a minha turma caminha sozinha... Eu sei que sim, mas já está combinado assim. Para além disso, nós precisamos ter regras no teu carro. Algum de boa sabe quais são as regras? Regra número 1 um, Tenta expandir a vista Faz pela tua conquista O protagonista és tu Regra número 2 Não deixes para outra hora Tu tenta fazer agora Para repetir depois Regra número 3 É obrigatório sorrir E no caso de cair Vais levantar-te outra vez Regra número 4 É, calma, só é preciso as três primeiras Muito bem O menino já vai ter aqui mais um ponto Veja, olha, esta é como tu dizes Fácil Olha aí Porquê é que me estás a copiar? Vai-me a sair embora? Tu queres que eu vá, mas não vou? Ai, o quê? Anda lá Line então. está mal na lata? Pessoal, tenham calma, pessoal, calma. Calma, carago. Cala-te, mas é, ó oh, peruca, os seus. pilas caso uma rasta compreenda-o. sério, que eu saio homem não se Cuidado, vais levar uma que até as tuas rastas falsas vão ficar cortadas a metade. Mas olha. Estás mais <risos> estás a tu vais levar uma agora. <risos> olha, vamos a ir embora. Só, desde o primeiro dia, organiza me Passei tudo e logo a patada. Fogo, vamos embora, numa...